Eu falo sempre em guarda-roupa inteligente e acho que é um dos melhores métodos para você conseguir usar todas as roupas do seu guarda-roupa, otimizar tempo e mais uma porrada de coisa. Mas será que existe guarda-roupa inteligente para a vida inteira? Olá, eu sou a Marcela Damaso e eu ensino mulheres a estarem sempre bem vestidas, com confiança em qualquer ocasião. Se você ainda não me segue nas redes sociais, é o arroba Marcela Damaso. E se você ainda não deu like nesse vídeo, dá um like, se inscreve e ativa o sininho para ser avisada todas as vezes que eu postar um vídeo por aqui. Bom, eu falo muito né, sobre guarda-roupa inteligente e eu acredito de verdade que faz muita diferença na vida. Bom, fez diferença na minha vida e faz diferença na vida das minhas alunas, das minhas seguidoras que colocam em prática tudo aquilo que eu falo. Mas será que existe esse negócio de ter um guarda-roupa e ele funcionar a sua vida inteira? Será que você consegue montar, né, construir um guarda-roupa hoje que vá te seguir durante toda a tua vida, durante toda a tua trajetória? Bom, vamos começar então, pelo começo, o que é um guarda-roupa inteligente? O que faz um guarda-roupa ser inteligente? Né? Já digo de antemão, e vocês sabem muito bem disso, que... O guarda-roupa inteligente não é guarda-roupa cápsula. O guarda-roupa cápsula tem as suas funções, mas ele não é um guarda-roupa inteligente. Não é aquele guarda-roupa que você vai levar para a tua vida inteira ou que ele seja funcional durante, um, durante muito tempo. Ele é funcional durante um tempo, né? Aquele período em que você usa determinadas peças durante aquele, durante aquele período de tempo. Então, ele funciona desta forma. Mas para definir estilo pessoal, para criar um estilo atemporal, um estilo sem regra sem prazo de validade, um guarda-roupa cápsula não serve. Mas de fato, o que o guarda-roupa inteligente faz? O que faz ele ser tão inteligente? De forma simples, é um guarda-roupa em que todas as suas peças se coordenam, elas se combinam e ela funciona. Esse guarda-roupa funciona para você, funciona para a tua vida pessoal. É aquele guarda-roupa que vai. Fazer com que você não perca tempo de manhã pensando no que você vai vestir. É aquele guarda-roupa que você consegue, assim, sabe, tirar o máximo de proveito de tudo que tá ali. Olhando assim, falando assim, parece muito fácil, né? Nossa, só você tem um guarda-roupa que se coordena, ponto. Mas são poucas as mulheres que dominam de verdade essa técnica, né? Essa arte de comprar as roupas que você vai usar e de usar tudo aquilo que você compra também. Porque na maioria das vezes, as mulheres pulam essa parte, né? Porque aí o prazer de comprar vem antes de qualquer coisa. Então, você só pensa em comprar aquele sapato maravilhoso, aquela bolsa vermelha maravilhosa que você viu na hora do almoço, sem pensar no teu estilo, sem pensar nas peças que estão lá no teu guarda-roupa, se aquilo vai fazer bem, se vai casar com o resto das peças, se tá dentro do teu estilo pessoal, se tá dentro do teu orçamento, às vezes você nem pensa, vai lá e compra. E é exatamente isso que deixa o teu guarda-roupa, não funcional. Mas, como tudo, a construção de um guarda-roupa inteligente depende de alguns fatores. Pode ser estilo pessoal, lifestyle, autoconhecimento, autoestima, tempo e condições financeiras, né? Eu, eu falo pouco sobre isso aqui, mas também não adianta você querer ter um guarda-roupa funcional que não funcione para você, você não tem as condições financeiras de comprar. Eu não sou contra fazer compras em fast fashion desde que você usa aquelas peças. Eu tenho roupa da Zara, eu descobri recentemente que a minha calça... Descobri assim, né? Eu não lembrava mais onde eu tinha comprado. Era da Forever 21. Uma calça que a jeans que eu tenho, que ela é toda destroyed. Eu tenho essa calça há muito tempo. Então ela me acompanha durante muito tempo. Não é uma calça que eu vou comprar daqui 3 três meses eu vou jogar fora. Então você tem que pensar nisso também. Dá pra ter estilo usando só peças de fast fashion? Não dá. Dá pra construir um estilo atemporal só com peças de fast fashion? Também dá. Então, o um guarda-roupa inteligente, ele também é construído é, baseado nas suas condições financeiras. E eu vou muito além. Eu acho muito complicado ter um guarda-roupa desse jeitinho que eu falei, que ele se coordena e tal, quando você pula uma dessas etapas. Quando você deixa de lado um desses fatores, seja o autoestima, o autoconhecimento, as condições financeiras, qualquer lacuna que você deixe aí, vai fazer com que o teu guarda-roupa não seja inteligente, não seja funcional para você. Então assim, muito do sucesso do guarda-roupa inteligente vem desse momento que você tá vivendo agora. Da sua idade, né? Tudo assim. Isso gente, vocês têm que pensar, tá? Na hora de construir. Então a tua idade, o momento que você tá, se você já tá formada, se você casou, se você não casou, se você tem filho, não tem, se você é uma empresária, você tá batalhando ainda, tudo isso vai definir o tipo de peça você vai ter um guarda-roupa inteligente. Entende? Quando eu falo que não dá para pular uma, uma etapa, você tem que ter todos esses fatores assim, bem alinhados. Se todos esses fatores influenciam na construção do teu guarda-roupa inteligente, como que você vai manter um guarda-roupa inteligente para a tua vida inteira? Sem ter um estilo ou um, life, um estilo pessoal, tá? Ou um lifestyle atualizado. Vamos pensar nisso? Eu acho que, às vezes, falta, né? Essa, um questionamento... Um, um porquê atrás do porquê. Guarda-roupa inteligente não é pra vida inteira. Eu não vou montar um guarda-roupa agora e não vou mais mexer nele, não vou mais tocar. É a mesma coisa que eu falar que o meu estilo atemporal, eu não vou mexer. Né? Vai ser aquilo, é imutável. Não é imutável. Com o passar do tempo, as nossas prioridades mudam. A nossa vida muda. As nossas escolhas também. Então, tudo tem que estar tá alinhado e tem que ser atualizado sim então, imagina um momento da tua vida, vamos colocar aí um, um cenário, tá? Você virou mãe. Eu não sei se esse é o teu sonho, não é? Eu, eu estou dando só um exemplo para vocês entenderem, tá? Ou você pode ter conseguido um cargo muito alto de que você tenha que passar mais tempo trabalhando, não sei. Vamos lá, mas vamos usar esse exemplo da, da mãe. É que eu acho que é mais fácil para entender, tá? As suas prioridades não mudam, não mudariam? né, Com a chegada de um bebê, dois, três, não sei. Não muda a tua prioridade? Então, por que, que o teu estilo não mudaria, já que o teu lifestyle vai mudar? É, afinal de contas, tem uma pessoinha que vai fazer parte da tua vida. Não é que você vai deixar de fora o teu estilo, que você vai ser largada, que você não vai mais se preocupar com moda, não tem nada a ver com isso. Mas as suas prioridades mudam. De repente, aquele saltão que você usava tanto, não vai ser tão versátil no dia a dia para você correr atrás de uma criança, né? Então, como que você vai conseguir manter um guarda-roupa que você usava aos 20 aos 30? E eu não estou falando que a idade é um impeditivo para você usar um tipo de roupa, tá? Eu acho que isso tem muito mais a ver com o momento que você tá com o teu lifestyle do que qualquer outra coisa. Eu jamais ouvir aqui falar que acima de 50 anos não pode usar short ou saia em cima do joelho, isso é ridículo e abominável, tá? não dá pra você hoje, bom nunca deu né, mas ainda mais hoje em pleno século 21 falar pra uma mulher que ela não pode usar uma mini saia só porque ela tem mais de 40, mais 50, mais 60. Bom, então diante dessa situação você percebe que o teu lifestyle mudou, e você precisa manter o teu guarda-roupa atualizado pra tua vida. Não faz mais sentido isso do que você arrumar, construir um guarda-roupa inteligente que vá durar a tua vida inteira. Ou, sabe, as pessoas têm essa mania de, de colocar caixinhas e, de, e fazer com que você não precise mais mudar. Nossa, eu vou resolver a tua vida agora pra tua vida inteira. Então, vamos começar revendo o lifestyle para você começar a alinhar o teu guarda-roupa, para estar sempre bem vestida, sempre na moda, sempre estilosa, não sei qual a palavra, qual o termo que você usa para isso, mas é preciso atualizar. Então quando você começa a rever o teu estilo de vida, você começa a entender também sobre o próximo passo que é o estilo pessoal, tá? mas a gente vai ficar aqui já, dar uma segurada no estilo de vida, no lifestyle. Pode ser que não seja uma mudança brusca, tipo nossa, vou virar mãe daqui nove meses. Pode ser alguma coisa que vai acontecendo, pode ser uma promoção, de repente você precisa subir um pouquinho mais, né, o degrau. Ou você já está de saco cheio, quer descer do salto, isso pode acontecer. Então, às vezes são pequenas mudanças, são mudanças sutis. E na maioria das vezes é assim, né. É, no meu curso eu, eu explico que tem essas fases, né, que são de mudanças muito bruscas, que você sabe que vai acontecer e pá, mudou. Ou de alguma coisa que você vai vendo que, sabe, no teu lifestyle já não tá legal, você não quer seguir por esse, por esse caminho e mudar. Mas você precisa rever porque isso vai ser muito importante pro teu estilo pessoal, para entender melhor o teu estilo pessoal. Aqui vale fazer uma lista rápida. Pode ser uma lista mental, gente. Não precisa ficar escrevendo ou perdendo muito tempo com isso, tá? Quando você já tem um estilo é, bem definido e você tem já um guarda-roupa inteligente, tudo tá ali já na tua cabeça porque você usa bem bastante, né, as tuas peças então não precisa ficar no início igual eu sempre falo, não sabe ainda como fazer vai lá, pega a caneta e, e anota quando a gente já tá, né, um pouquinho é, adiantado nesse processo é isso que acontece, a gente faz uma listinha mental e já sabe, nossa é, não tô usando muito mais essa roupa, esse tipo de roupa é, há dois anos atrás, mais ou menos eu notei eu não estava mais usando blazers e casacos mais curtos, mais ajustados. Eu já estava preferindo essas alfaiatarias mais largas, as modelagens mais amplas. Então, eu falei, bom, vou ficar antenada, né? vou ficar de olho para ver se isso é um modismo, se é um é algo que eu quero muito, né? mas que não vai durar, ou se realmente é algo que tá, eu não quero mais, eu quero mudar. Esse, esse tipo de, de modelagem no, no meu estilo pessoal e pa, tá, mudei. Não uso mais tantas peças ajustadas, tenho mais as peças mais amplas, algumas mais estruturadas, algumas mais desestruturadas, né, para dar essa, esse ar de casualidade. Mas acontece, então é preciso ficar atenta. Quando você deixa de usar e não é assim, tá? Nada, gente, do que eu falo aqui não é. Não é para você se enfiar numa prisão. Eu falo, você tem que usar todas as roupas. Nossa, não é que você precisa usar tudo que você tem, né? Cada dia você precisa trocar de peça e usar. Não é nada disso. Quando eu falo pra você usar todas as suas peças, é pra você expandir né, aquele conceito de ah, eu só uso essa blusa com essa calça, essa saia com essa blusa. E exp expandir mesmo o teu, o teu guarda-roupa e deixar ele mais funcional. Usou muito o salto, não tá usando mais? Opa! lifestyle mudou, estilo pessoal mudou, beleza, então, né, que é o próximo passo, eu vou atualizar minhas compras. Não vou sair comprando igual louca as coisas que não fazem mais sentido pra mim. Ah, mas eu sempre comprei, faz tempo que eu sempre compro isso. Poxa, e daí? Eu sempre usei sapatilha, comprei muito, usei, se, se, se é legal ou não, né, pra geração Z, sorry. Mas eu usava bastante e preferia as de bico fino. Né? Por motivos de eu gosto. E eu usei por muito tempo, só que chegou uma hora que eu falei: Poxa, e se eu comprar um tênis? Eu nunca comprei um tênis assim, diferente de um Converse All-Star. Por que, que eu estou usando menos sapatilha? Por que, que eu estou preferindo outras coisas? Por que eu estou flertando tanto com tênis? E aí eu fui atrás. E aí comprei um. Gostei muito, comprei outro, comprei outro. É assim que funciona: você vai atualizando. Para manter, né, atualizar manter ali no equilíbrio o teu guarda-roupa inteligente e assim, não adianta comprar certo uma vez só né a pessoa foi lá, comprou um curso aprendeu a comprar certo uma vez só ouviu alguém comprar aí a pessoa faz aquela compra né? não entende o porquê, não entende o estilo, o gosto pessoal porque você deve ou não deve comprar o porque você não gosta daquela peça o que ela remete pra você e aí você fez isso uma vez só e aí você precisa fazer de novo, né? Porque você vai precisar atualizar o teu estilo, o teu guarda-roupa inteligente durante várias etapas da sua vida. E aí você não sabe o que, que você faz. Compra errado de novo? Então fica bem atenta com isso. Então depois de você rever a listinha do seu estilo pessoal, de você rever o teu lifestyle, você vai observar as tendências, os modismos, ver se aquilo te favorece ou não, se você quer agregar para o teu estilo ou não, se isso faz parte né, do, do campo das suas referências de identidade, se faz parte do teu DNA do estilo. Aí você vai às compras. E aí você compra. E a mágica acontece, o guarda-roupa continua inteligente, mas ele fica atualizado. E quando você for comprar, seja muito sincera com você, eu sempre falo isso porque a gente tem essa tendência a comprar assim, sabe? sem sabe? Sem pensar muito. Você tem que ter essa sinceridade com você. Poxa vida, eu vou usar mesmo? Será que isso não é um escape? Será que não é só uma moda passageira? Não, isso aqui é um estilo de verdade. Não, essa peça aqui vai combinar com isso, com isso, com aquilo. Não tem uma regra, tá? Uma peça tem que combinar com outras três. Não tem regras. Tem peça, gente, que vai combinar às vezes com uma outra só, com duas. Tem peça que vai combinar com cinco, com dez. Isso depende também da versatilidade de cada peça. Não tem regra para isso. Mas você precisa fazer um esforcinho aí também para coordenar suas peças com, né, com o resto do teu guarda-roupa. O legal é quando a gente compra uma calça e ela combina com aquela blusinha cropped, Combina com a blusinha que tem a manga comprida, manga curta, regata, camisa, blusa de frio, blusa de... sei lá. Entende? Então teste, ouse e use muito. Nada de ficar peça aí parada no teu guarda-roupa, só porque você atualizou e agora você esqueceu como faz, tá? É igual andar de bicicleta. A gente aprende e não esquece mais. Uh, outro motivo que eu acho que pega bastante, sabe, é, em atualizar o guarda-roupa inteligente para né, várias etapas da sua vida, é você ter que sair da sua zona de conforto. Porque a gente fica tão acostumada a usar aquelas combinações que você não sai muito da zona de conforto, sabe? É, você, eu falo que o guarda-roupa inteligente, quando a gente faz, assim, que a gente cria, monta e deixa ele lazeradinho, bonitinho, você começa a fazer tantas combinações e aí você vai achando as combinações que você mais gosta. E aí é natural que você continue com essas combinações que você mais gosta. E aí você cai naquele, né, naquela zona de conforto, que poxa vida também, né? Faz bem, não é só a gente ficar ali lutando todo dia pra ter uma, né, uma combinação nova. Nossa, eu gostei disso, eu uso e acabou. Hoje eu tô usando essa camisa de uma forma que eu acho que eu nunca usei antes. Que é ela fechadinha, né? Aqui, até aqui em cima e com a manga fechada. Normalmente eu uso com uma lingerie, uma lingerie, né? Para ela ficar aparente. Então, uma renda, uma lingerie bonita. Com o botão, né? Ah, opa! Com o botão às vezes aberto até aqui e a manga dobrada, né? Ela fica bem super mega despojada. Hoje eu resolvi fechar. Eu poderia ter feito outras combinações, eu falei, ah. Nunca usei assim, vou usar. Será que fica legal? Gostei, pronto, é assim. Mas é algo que às vezes, se você não se programar, sabe? Programar o teu cérebro pra mudar e sair um pouquinho da zona de conforto, a gente fica. Porque essa aqui é uma camisa que eu uso muito. Vocês, se vocês forem rolando aí os meus vídeos, vocês vão ver muitos vídeos meus com essa camisa. Porque eu adoro essa camisa. Eu gosto da modelagem eu gosto da cor, eu gosto da transparência, do tecido... Que ela é uma peça vintage, eu comprei num brechó. Poxa vida, ela tem tudo que eu gosto, então eu uso bastante. Só que às vezes a gente cai nessa de não usar de outras formas, de não fazer outras combinações, o que também é normal. Então, é só você ter, sabe, o foco de saber que você precisa também sair da sua zona de conforto, né, pra atualizar o teu guarda-roupa inteligente. Então, eu vou dar um norte, Pra vocês começarem a sair da zona de conforto né, do guarda-roupa inteligente de vocês e começar a testar. Testar looks novos, looks mais criativos. Então você pode ficar atento na modelagem. né? Eu falei aqui, essa modelagem é ampla, eu gosto de modelagem ampla. Que tal você pegar uma modelagem mais justa? Né? Não precisa ser só de uma camisa, pode ser uma camiseta, pode ser uma blusinha, pode ser. Se você usa só justo, por que não tentar uma modelagem um pouquinho maior, um número, dois números maior, Ou se não, mesmo uma modelagem mais ampla? Se você usa muita calça jeans, tenta colocar um pouco de alfaiataria. Entende? Às vezes seu estilo está mudando, ou você está infeliz com o seu estilo e você não sabe por quê. Às vezes é isso, é falta de atualizar. É falta de ousar um pouquinho, sabe, pôr o nariz para fora e falar, hum, mudou. Eu não tô feliz que eu tô usando essa calça tão justa, porque agora eu tô preferindo cortes mais tradicionais. Isso acontece e é uma coisa boa, porque aí você volta a ficar feliz de novo com o teu estilo. Às vezes, não é nem questão de ah, eu não sei qual é o meu estilo, você simplesmente não, não se identifica com o estilo que você tem. E aí você acha que não tem estilo, que seu estilo é ruim, ele é feio, ele é brega, é ultrapassado, e às vezes você só não gosta. Às vezes a sua mente já mudou, mas você ainda não comprou as roupas que você gosta. Por conta da zona de conforto. É natural, mas dá para mudar. E aí você pode também testar combinações diferentes. Então se você nunca colocou alfaiataria com, com jeans, coloque. Se você nunca usou uma camisetinha, né, aquelas camisetas fã que eu sempre falo que tem uh, umas estampas legais, use. Combina, mistura estilo, mistura cor, coloca um acessório diferente, testa, vai testando. É assim que você vai conseguir mudar, né? Uh, mudar não, né? Atualizar o teu estilo e fazer essa transição de uma forma mais natural, sem que você fique sofrendo, muito longe da sua zona de conforto. E a ideia é sempre, gente, de trazer a moda a teu favor e de você não ficar estagnada no estilo. Tá? É você manter esse estilo sempre atualizado para você se sentir bem vestida e sempre confiante. Não existe fórmula mágica que vai deixar o teu guarda-roupa inteligente para o resto da vida. É necessário fazer ajustes, é necessário fazer é, trocas, mudar, reduzir, acrescentar, aumentar a quantidade de peças do seu guarda-roupa. Cada etapa da tua vida importa e você tem que estar preparada para cada uma delas, né? Não é só é, preparada física e mentalmente, mas o seu guarda-roupa também precisa te acompanhar para você conseguir usar todas as suas roupas, para você manter o teu estilo. Por isso é que eu nunca dou peixe para vocês. É lógico, gente. Dica bacana. Poxa, a gente dá, né? Às vezes a seguidora tá com alguma dúvida. Poxa vida, eu... Só primeira ali a explicar, falar, deixar minha opinião. Não tem problema. Mas quando você aprende, você não fica mais refém nem de mim, nem de ninguém. Eu sou muito mais né, ensinar você a pescar do que dar o peixe. E eu sei que essa frase ficou muito né, mal vista aí por conta de, de um pessoal que usa de uma forma bem errada. Mas o que eu quero falar aqui pra você, que eu quero ensinar você pensar como uma mulher bem vestida, te dá todas as ferramentas para você ter manter um guarda-roupa inteligente durante todas as etapas da sua vida, mas não para você montar um guarda-roupa inteligente para a vida inteira, ele precisa sim, como eu já falei antes, ser atualizado, né? ele precisa de ajuste, e esses ajustes é você que tem que fazer, porque é você que está vivendo isso. Não adianta nada você contratar uma, uma profissional, ela vai até a tua casa, ela vai deixar o teu guarda-roupa lindo, mas ele pode não ser funcionar para você. E aí, como é outra pessoa que montou, você não sabe nem por onde começar, porque aquele vestido é maravilhoso e você não quer se desfazer dele. Mas você sabe que no fundo você nunca vai usar, porque não faz parte do teu lifestyle. Você não tem nem para onde ir com esse vestido. Pode ser um vestido muito exuberante, como pode ser um vestido super simples. Você é dona do seu estilo e só você conhece o teu lifestyle. Só você co conhece aí os perrengues que você passa. Não quero também que vocês fiquem vivendo de armário cápsula. Ai, essa, essa semana ou esse mês, durante três meses, eu vou usar só 16 peças. Pra quê? Porque essas mesmas combinações que você se força a fazer, você pode fazer em casa. Pegar um dia da tua vida e tirar para fazer essas combinações com as benditas 16 peças. Não precisa reduzir. Você pode usar tudo que você tem. Né? Você pode ter um guarda-roupa grande desde que você use. Eu sempre falo que o ideal é você ter um guarda-roupa reduzido, porque você consegue usar mais. Mas se faz parte do teu estilo de vida ter um guarda-roupa maior, não me oponho. Não fique refém de guarda-roupa cápsula, eu estou aqui dando as ferramentas para vocês irem atrás e fazer acontecer um guarda-roupa inteligente. Maratona aí os meus vídeos de guarda-roupa inteligente, para você ver que, assim, não é, é simples, mas não é fácil, mas dá para fazer sim, não é uma coisa impossível, senão eu não teria, senão uma porrada de gente eu não teria, nem minhas alunas conseguiriam ter. Então essa é a ideia, não ficar refém de guarda-roupa cápsula, não ficar refém de nenhuma consultora de estilo, nem de mim. Se você gostou muito desse vídeo, deixa o teu like aqui. Aproveita também e manda para aquela pessoa que precisa desesperadamente de um guarda-roupa inteligente. Me ajuda a empoderar mais mulheres. Vamos ser mulheres que empoderam outras mulheres. Eu fico por aqui, mas a gente se vê lá nas minhas redes sociais e nos próximos vídeos também. Até lá! Thank you.